A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa IADPE, Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmãos, é estarrecedor as notícias que nos chegam. Mesmo depois de leis aprovadas, recomendação do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, reunião com pastores, parece que gestores da nossa IADPE ainda insistem em burlar a lei, em praticar verdadeiros crimes eleitorais. Nos chega a seguinte notícia, irmão, aí do bairro de Casa Amarela, em Recife, que ontem, em uma das congregações... Mesmo as pessoas orientadas por um pastor de verdade, o pastor Evandro Apolinário, que é o coordenador da área, que orientou para que ninguém, nem obreiro, nem ninguém, fizesse campanha política na igreja, um grupo de pessoas orientadas pelo Templo Central chegou em uma congregação em Casa Amarela, na frente da igreja, distribuindo propaganda eleitoral. Recebemos hoje pela manhã, dia 2 de setembro, hoje domingo, em uma escola dominical na congregação Sol Poente na cidade de Caruaru. E isso sob a essência sob as ordens do gestor local Samuel Oliveira, foi distribuído não na frente da igreja, mas dentro da igreja, irmãos, paz meus senhores, marcadores de Bíblia. Brinde! Isso é crime eleitoral. Vamos ver aqui, irmãos, quais os principais crimes eleitorais. Corrupção eleitoral ativa, oferecer dinheiro, presente ou qualquer vantagem para o eleitor em troca de voto, ainda que a oferta não seja aceita. Ou seja, ainda que o eleitor não aceite, lá em Sol Poente, em Caruaru, muitos irmãos não aceitaram, mas o crime foi praticado. Corrupção eleitoral passiva, pedir ou receber dinheiro ou qualquer vantagem em troca de voto. É aquilo que o eleitor corrupto faz, né? Pedir um milê de tijolo, um saco de cimento, pedir isso, pedir aquilo para o candidato. É crime eleitoral usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Foi o que fez o gestor presidente quando enviou aqueles e-mails para os pastores, inclusive ameaçando de tirar o cargo de obreiros, inclusive dizendo que eles não retornariam aos cargos mesmo depois das eleições. Coação, assédio moral foi o que praticou Cândido de Freitas aqui em Garanhuns. Isaac Silva, aí em Paudalho, parece que continua praticando, em que chamaram pessoas como Cândido aqui em Garanhuns, chamou obreiros no, no, no seu gabinete, irmãos, para dizer que deixasse de andar com o irmão fulano, o irmão cicrano, que eram candidatos da igreja, só que não eram candidatos do famigerado projeto de cidadania, que o gestor-presidente disse que é mentira perante o Ministério Público Eleitoral. Mas todos sabemos, irmão, que esse famigerado projeto ele existe dentro da igreja. Nós estamos atentos, irmãos, como atalaias, não toleraremos abusos e crimes praticados por lideranças da nossa igreja, em hipótese alguma.